O sistema de TV digital adotado no Brasil traz imagem e som em alta definição, a possibilidade de ter televisão em equipamentos móveis e uma grande mudança, a interatividade. Entenda o que é uma TV interativa e como o governo pretende popularizar essa novidade na reportagem de Adriano Godoy. Basta ter o controle remoto nas mãos e no piscar de olhos a TV ganha recursos de internet. Quer ver a previsão do tempo? Nem precisa abrir o computador. As informações aparecem na tela da televisão quando você quiser. E mais, o telespectador pode se informar, por exemplo, enquanto passa um desenho animado. As notícias estão bem ali, ao alcance das mãos. Isso é interatividade, um dos recursos da TV digital brasileira. Mas o que fazer para que a pessoa consiga ter isso em casa? Agora, para receber TV digital com interatividade, ela tem que ter uma TV com o Ginga uh, internamente, ou seja, uma TV DTVI. O Ginga é uma ferramenta criada por universidades brasileiras. Com esse recurso instalado nos aparelhos de TV, as emissoras podem desenvolver programas que permitam ao telespectador consultar serviços bancários, por exemplo. Pode ser na tela da televisão ou mesmo no visor do celular tudo por meio de um produto genuinamente brasileiro. Isso é uma inovação brasileira ao sistema que, à época, era o sistema japonês e SDBT e se chegou ao sistema nipo-brasileiro de televisão digital, que é exatamente a incorporação eh, de algumas eh, modificações no sistema original japonês. O selo DTVI é garantia de que o aparelho de TV tem o Ginga. Para ter certeza de que o programa que está passando é interativo, basta procurar na tela. O símbolo da interatividade tem de estar lá. Para quem tem uma TV antiga, a tecnologia também é possível. Só precisa de um conversor com o Ginga. Para tornar a interatividade popular na TV digital, o governo quer estimular a indústria e estuda dar benefícios fiscais para empresas produzirem aparelhos de televisão com o Ginga embutido. Foi por isso que o Ministério das Comunicações reuniu representantes da sociedade em um seminário realizado em agosto. Pelo fato da gente estar colocando uma tecnologia nacional na TV, a gente está fazendo com que empresas brasileiras participem dessa cadeia de valor. As ações do governo pretendem garantir que os benefícios da TV digital possam se expandir por todo o país. Tudo de forma aberta e gratuita.